Fala nação, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal Falando sobre essa derrota do Flamengo sobre o Fortaleza né? Derrota trágica, né? Derrota trágica 4 jogos sem vencer no mês de setembro, é isso mesmo 4 jogos sem vencer no mês de setembro Só no Campeonato Brasileiro, hein? Deixar bem lembrado Então, derrota do, do Flamengo hoje com o Fortaleza Vou mostrar para vocês aí coletiva de imprensa do dorival Júnior falando sobre esse tudo sobre esse jogo então já quero que você se inscreve no canal deixe o seu like ativa a notificação para você perder nada compartilhar para a galera é muito importante tá bom faça nosso canal crescer tá bom é muito importante porque é muito importante isso? Né? porque você se inscreve no canal você deixa o seu like é muito importante tá bom então vamos para o vídeo é uma avaliação de, da partida de hoje e Visto também muito em função né, de, de algumas peças que não estiveram à disposição sua de escalação, relação hoje, e estreia de outros jogadores que pela primeira vez tiveram oportunidade no profissional também fizesse uma avaliação como um todo. Acho que independente de não termos né, alguns atletas, isso aí não pode ser considerado. É... É natural que do meio para frente nós tivemos praticamente os garotos da base, não é? a exceção do Gabriel e, e, e os dois volantes. No mais era um time é, ainda com três atletas aí que estão iniciando é, é, uma nova trajetória no profissional e isso aí não pode, nós não podemos também apenas considerar. O, o, o, num todo, eu acho que nós tivemos bons e maus momentos na partida, nós tivemos a partida é, é, inicialmente com algumas dificuldades no trabalho de infiltração, conseguimos corrigir isso, chegamos aos dois gols merecidamente, tivemos outras oportunidades. Ah, no segundo tempo, quando nós tínhamos a posse e, e, e com isso estávamos com o jogo administrado até aquele momento nós é, é, tentamos uma jogada por dentro saímos erradamente é, ocasionando o gol de empate depois sim no final no final da partida é, algumas bolas levantadas na nossa área nos trouxeram dificuldades e principalmente essa jogada última que acabou ocasionando o gol do Fortaleza. Eu acho que nós temos que ter calma, paciência, trabalharmos e buscarmos as correções necessárias para que não não se repitam erros como os que acabaram acontecendo na tarde de hoje. Dorival, aqui é. Boa noite. Boa noite. É, o Flamengo agora vai entrar né, já numa, numa reta final aí de jogos importantíssimos, os principais jogos do Flamengo na temporada, as finais da Copa do Brasil e também a final da Libertadores. E hoje com esse resultado o Flamengo é, deixa o, o G4, né, vai para quinta colocação no Brasileiro. Eu queria te ouvir sobre quais são as ambições do Flamengo no Campeonato Brasileiro diante nas Copas, numa né? situação tão, tão positiva, como dosar isso e qual que é o principal objetivo do Flamengo daqui até o final da competição? Olha, nós continuamos buscando todos os resultados possíveis e, e não abrimos mão do Campeonato Brasileiro, prova é que todos os jogadores em condições atuaram hoje. No intervalo, Felipe é, teve necessidade de sair, e, no mais, todos os atletas que estavam em condições estavam dentro de campo. Então é para vocês verem que aqui não tem distinção de uma competição à outra, não. Nós estávamos com o resultado nas nossas mãos. E, e estávamos é, jogando um, uma partida segura até aquele momento. É, acabamos sofrendo gol de empate, procuramos o gol com intensidade, mantivemos a mesma postura que a equipe vinha tendo. É, em um determinado momento nós perdemos o Matheus, que vinha executando uma função... Muito boa na, na, na, no nosso ataque e não, não seguramos tanto bolas no nosso campo ofensivo como vinha, vinha acontecendo. Com isso é natural, a equipe adversária ganhou um pouco mais de cancho, é, passou a atuar um pouco mais dentro do nosso campo, nos trazendo dificuldades e, e o gol no último minuto da partida. Torival, Caio Mota, Globo Esporte aqui. É... De perguntar coletivamente também, individualmente. É, coletivamente, o time conseguiu controlar muito bem o jogo no primeiro tempo, até a, a primeira linha participando muito desse controle, também de buscando construir. Até que ponto isso mudou no segundo tempo? Pelo Felipe não estar ali, ou foi mesmo pela postura do adversário que, que conseguiu pressionar um pouco mais? E individualmente, o número de erros é, crassos, como a gente fala, foi muito grande de muitos jogadores. É, a se deve isso? Não tem explicação, realmente, a é da bola foi o dia, enfim. Eu acho que uh, o erro individual uh, é o dia, é um momento, é uma situação Ele acaba propiciando uma, uma, uma condição em que o adversário se aproveite E queira ou não, foram pontuais Foram erros infelizmente pontuais em momentos oportunos Que fizeram com que nós é, é, é, tivéssemos que passarmos a correr atrás a todo momento uh, Eu acho que nós tínhamos o controle da partida nós estávamos com uma partida segura e, mesmo assim, é, procurando gol a todo momento, mesmo com o um resultado favorável, buscando gol, indo, é, é, tentando, né, na troca de passe, na movimentação de um lado para o outro, abrirmos espaço na, na, na defesa adversária, que fazia uma ótima marcação. A partir do momento do gol de empate, continuamos com a mesma proposta. O final da partida, sim, nós sofremos um pouco, desnecessariamente, mas sofremos, não seguramos mais a bola, não, não tínhamos mais a posse dela e, e, e foram várias as bolas levantadas na nossa área, até que em uma delas eles foram muito felizes e, e oportunizou aí o, o terceiro gol da, da equipe adversária. Mas eu, eu acho que eu, o erro, ele acaba acontecendo individualmente, ele acaba acontecendo, e proporciona assim uma situação favorável em que o adversário acabou se aproveitando mas não era um fato que vinha vinha gerando problemas para nossa equipe em momento nenhum eu acho que uh, uh, essa concentração ela nunca deixou de existir e queira ou não hoje foi um dia talvez um pouco diferente de tudo isso que nós tínhamos tempo boa noite Turival tudo bem se Domarino marinho, Litoral News você sente que o Flamengo já está com a cabeça na decisão das Copas, do Brasil e da Libertadores da América? Queria que você também deixasse uma mensagem para o torcedor que fica preocupado, porque são duas derrotas, uma sequência começa a ser decisiva, vai entrar no sábado, num mês completamente decisivo, que pode ter dois títulos, mas que, por outro lado, pode ter dois vice-campeonatos. Qual mensagem você deixa para o torcedor que começa a ficar preocupado com essas duas derrotas que o time teve? Primeiro, até os 50 minutos do segundo tempo, nós estávamos dentro dos dois campos, dos três campeonatos. Não, não, não é um, um motivo para se pensar dessa maneira e, e se colocar dessa maneira. É, primeiro, nós estamos disputando todas as competições. E a equipe vinha jogando muito bem. Não, vinha se, é, se superando pela, pela falta de alguns, de alguns atletas, mas vinha encontrando caminhos, vinha... vinha Mandando na partida até aquele momento Com uma pós de bola interessante Que fazia com que rodássemos A equipe adversária todo instante Infiltrássemos de um lado do outro Então não tem motivos assim Para falarmos ah, ah, O torcedor está apreensivo em razão disso Não, nós tomamos uma virada Por jogadas pontuais Não foi, não foi Um desleixo coletivo Eu acho que é, é bom que se coloque dessa forma ah, Acabaram acontecendo sim e o torcedor pode acreditar que coisas boas vão acontecer. Nós estamos preparados para toda e qualquer situação e não, não ficaremos devendo ao nosso torcedor, não. Vocês podem ter certeza que essa equipe vai ainda entregar coisas muito boas até o final do ano. Obrigado, obrigado, palco. E aí, galera, esse foi o vídeo do canal, né? Falando sobre esse, essa coletiva do Dorival, né? Claro, é, cara é complicado, né? Perder um Fortaleza que, que tá, né, lá embaixo da tabela Uma vergonha, né, bicho? Uma vergonha Jogadores não jogaram bem hoje o Thiago até que foi bem, o Gabigol também foi bem, né o Até que o Matheus foi também, também, foi também, né Foi tão bem na partida, né é, Mas outros jogadores não jogaram nada, né Aí você tem aí Léo Pereira que tá fora do próximo jogo e o. e outros aí, né? Que estão fora do próximo jogo. Não, eu lembrei, não, não tô lembrado, né? E é um desfoque muito. desfoque muito ruim para o Flamengo, né? O Léo Pereira o tá forte. Mas tudo Dorival pode botar um. pode botar aí o. o Fabrício Bruno, né? No lugar do, do Léo Pereira, né? Mas é difícil, né, cara? É difícil mesmo, muito difícil. É, o Flamengo vai lutar aí. E o Flamengo não vai mais lutar no Brasileirão, vai, vai lutar nas Copas. O Flamengo tá focado nas Copas. O Flamengo não tá focado no Brasileirão, né? Então é ganhar as Copas e ficar tranquilo. Que acho que ano que vem a gente, a gente ganha Brasileirão. Provavelmente ano que vem, se Deus quiser, a gente ganha Brasileirão. Se Deus não quiser, a gente não ganha Brasileirão acabou Hoje, falando só falta ganhar o jogo dele A gente já ganhar o jogo dele, né? E pronto, né? Botar um ponto final desse Brasileirão Nessa é isso, botar um ponto final Então é isso Quero que você se inscreve no canal deixe o like Ativa a notificação pra você perder nada Compartilha pra galera, muito importante, bom? Faça nosso canal crescer, tá bom? Você é bem-vindo aqui no canal, tá bom? Pode ser, pode ser cachorro, pode ser galinha, pode ser pessoa, pode ser mulher, pode ser, pode ser homem, pode ser avô, pode ser avó. Pode ser cookie, quem quiser, mas você é bem-vindo, tá bom? Valeu, fui e até lá.